Hoje eu recebi essa caixa. O que será que isso daqui significa, hein, rapaziada? Star Park! Vamos conhecer agora, aqui no canal Bruno Clash. Okay. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área. Mais um vídeo pra vocês e ó. Star Park, mano, o que que acontece? Eu vi que muita gente recebeu uma caixa aí, mas parece ter uma coisa diferente entre as caixas Bom, a gente vai saber hoje aqui, vamos direto abrir essa caixa pra ver o que tá pegando Star Park é o nome que vem escrito aqui em todos os locais Vamos ver o que tem nessa caixa agora, porque parece que é tenebroso aqui, hein Vamos ver, vamos dar uma olhada aqui Tô abrindo essa caixa, meu amigo, o que que tem? Que estranho, hein, mano, que estranho Vou rasgar tudo aqui, mano Vou rasgar tudo. Nossa. Ah, beleza. Já dá pra ver algumas coisas aqui interessantes, hein? Olha isso, rapaziada. Olha o que veio. Uma máscara, mano. Caraca, mano. Também recebi aquela máscara que tá todo mundo recebendo, mano. Happy Cactus. É, Feliz Cactus. Star Park, oficial. Ó. Cê é louco. A máscara oficial do CrackTerry. Ó que da hora. Atrás aqui também tem bastante coisas. Muito legais, ó. Bacana demais, cara. Mano, tem outras máscaras, pelo que entendi, ó. Tem outras máscaras, pelo que eu não entendi, ó. Ó, ó dá um liga, ó. Vê se foca. Focou aí, ó. Focou, boa. Olha aqui, outras máscaras. Pra vocês verem aí, ó. Que tem outras máscaras também. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Vamos abrir aqui pra dar uma olhada, ver o que que acontece. O que, que, que tem essa máscara aqui? Ah, parece que ela já abre fácil, ó. Maravilha, bom. Já, ver, já quebrei tudo, mano. Bom, vamos dar uma olhada aqui. A máscara veio, mano. Tá pronta. Tá pronto pra usar, mano. Você tá louco? Ó, careca. Homem careca. Mano. Agora eu tô o próprio... Cacto, homem cacto, mano. Meu Deus do céu. O homem cacto chegou, moleque. Uh, só falta o boné, né? Sabe que dá? Ah, agora deu. Ó, <risos> moleque. O homem cacto chegou. É isso, mano. Vamos dar uma olhada agora no restante das coisas. O que chegou... Tem a máscara aqui, a máscara Zona do Homem Cacto, mano Star Park, mano, uma máscara Vamos ver, vamos ver o que tem mais aqui, hein Rapaziada, olha isso, mano Chegou uma camiseta, mano Cê é louco Star Park, olha aqui, ó Muito top, hein Star Park, mano Caraca, moleque Animal, hein, animal, gostei, mano, gostei Bom, deixa eu dar uma olhada no que tem mais aqui, mano Bora, partiu Olha, tem, ah, olha o que tem aqui, galera Pera aí, deixa, ter uma carta aqui, só falta eu não poder ter aberto ainda Ih, mano, vamos ver, ó Por favor, não compartilhe e poste os conteúdos dessa, dessa, desse pacote até 5 de setembro Tá bom, tá beleza, então acho que tá ok, hein Postei, tá ok, hein Bom, vamos ver o que tem mais aqui, tem mais coisas aqui dentro, hein, mano Nossa, mano, o que, que é isso aqui, mano? Olha isso, mano Meu amigo, o que, que é, é uma estrelona, mano, uma estrelona É a estrela do Brawl Stars, mano, olha aqui que top! Ah, é pra você botar aqui, ó. É tipo bonezão, moleque. Tipo bonezão, mano. Deixa eu ver se vai... Nossa, não vai... não vai dar na minha cabeça, não, hein? Cabeçudo. Sou cabeçudo, sou cabeçudo. Aí, ó, não deu, ó. Meu Deus! Ah, deu mais ou menos. Tá bom, ó. Ah, moleque! Cabeçudo, mas funcionou, né? Bom, beleza. Funcionou aqui. Aqui atrás você ainda aprende aqui, tranquilo, ó. de novo, Star Park, mano. Star Park, moleque. Sem não, hein? Sem não, hein? Ó, Top demais, mano, top demais, mano Bom, top demais Já chegou aqui a estrelona Que mais que acontece, hein? A galera tá vendo Minha careca deve estar tá assustada, hein? Bom, bora lá, tem mais coisa aqui Olha, mano Tem mais coisas aqui, hein? Olha que legal, mano Eita, tem um negócio escrito em russo Aqui, mano, é russo? O que é isso aqui, ó? É isso, foi isso que tá escrito mesmo ó. É isso que tá escrito mesmo, ó, deixa eu tentar focar aqui pra vocês Aí, ó Deixa eu ver se foca, foca, foca, focou aí pra vocês Meu Deus, que que é isso aí, mano? Tá escrito ali, ó É isso que tá escrito ali Pra poder botar, botar em uma mochila, alguma coisa que você queira E tem também o Star Park Olha que legal esse daqui, cara, olha que legal Deixa eu ver se foca também Vamos ver se foca, vamos ver se foca Focou Star Park, Star Park, olha que bonito, mano Muito top, já tem aquele novo logo, né, do Brawl ali com... A estrelinha, muito legal. Bacana mesmo esse aqui. Vai ser muito bonito também, mano. Você tá louco. Camiseta, máscara. Ih, tem alguma coisa estranha aqui atrás, mano. Olha isso, mano. Olha isso, mano. É um carrinho, mano. Parece uma mala, mas é tipo um carrinho de de, de montanha-russa. É isso. Uma uma Um papel, um, um cartão, né? Com um carrinho de montanha-russa em formato de mala, ó. E atrás tem alguma coisa aqui também. Faz parte daquele quebra-cabeça, né? Que a galera tava montando aí no Twitter. Eu vou postar lá pra poder ver se ajuda também a galera a montar. Porque diferente, né? Diferente. O que será que significa isso aqui, hein? Um cartão, um carrinho de montanha-russa, hein? Formato de mala. Formato de mala, hein? Uma hora depois... É isso! E olha, já estou aqui, obviamente, trajado com o meu Star Park. O que será que isso daí tem a ver Mano, é um parque de diversões do Brawl Stars? Será que realmente a teoria faz sentido? Star Park é o novo parque, é o novo modo? Que que é? É o novo é, estilo de jogo? Ou é o tema da temporada que vem de parque de diversões dentro do Brawl Stars? E essa máscara? Por que a máscara? Agora sim, hein, moleque? Olha que top, mano! Star Park, mano! É isso! Então, mano, vamos ficar de olho, porque a atualização tá chegando. Tem Brawl Talk programado pra essa madrugada, então não vacila, não esquece. Vai ser uma loucura, mano. 5 da manhã estarei lá no chat com vocês, zoando, mandando mensagens e vendo aí o que, que vai pegar no Brawl Stars, mas... Ah, ah, o clima de suspense tá feito, rapaziada Uma máscara, um quebra-cabeça O que que tá pegando, manos? Bom, vamos saber tudo isso daí E essas coisas russas também Cada loucura uma atrás da outra Então, bora saber isso daí hoje, mano Hoje pra amanhã, né? De hoje pra amanhã a gente fica sabendo Então é isso, manos! Não perca! Atualização, Brawl Talk, tudo tá chegando, mano Star Park, o que, que será isso? Bora ficar de olho? Eu já tô de olho Então, fica ligado, se inscreve no canal Deixa aquele like e comenta aqui O que você sabe a mais sobre essa atualização Tem alguma novidade? Sabe alguma coisa? Tem alguma teoria? Comenta aí que eu quero saber, então é isso, manos Tamo junto, é nóis, um abraço Falhou e... Fô! Oh!